Que formação política nós devemos ter para estar mais conectados com as lutas e as esperanças do nosso povo? Essa resposta nós queremos todos dá-la na Conferência Nacional de Formação, que terá o nome e a homenagem a Paulo Freire. Mas para isso nós precisamos que vocês organizem nos municípios, nos estados e em nível nacional a Conferência Paulo Freire. Por isso pedimos a todos se integrarem a essa etapa de formação do Novas Primaveras do Partido dos Trabalhadores. Nova Primavera. O PT, quem faz é você.